Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da FATEC Indica, onde nós, membros da equipe web da Fatec Rubens Lara, sugerimos filmes, séries, livros e outras manifestações culturais a quem buscar inspiração durante o mês. A nossa primeira resenha de hoje é sobre a gigantesca barba do mal, que é um best-seller do The New York Times, escrito e desenhado por Stephen Collins. Nesse quadrinho acompanhamos a vida de Dave, na ilha Aki, tudo em aqui era perfeito. Árvores, ruas, pessoas, até mesmo a forma de aqui era perfeita. Mas, a despeito disso, ninguém gostava de morar e quem morava gostaria de se mudar da rua de Dave. A rua à beira do mar. A rua mais perto de lá. Lá era desordem. Lá era caos. Lá era mal. Nossa próxima resenha é sobre o filme Parasita. Ele é um filme sul-coreano de 2009 dirigido por Bong Jo-ho. O diretor é conhecido pela sua linguagem incomum quando retrata capitalismo, vivência e sociedade e o relacionamento de seus personagens. Em Parasita, Ki-woo começa a trabalhar em uma casa onde mora uma família com um padrão de vida elevado, o que faz com que seu fascínio e questionamento sobre as diferenças de classes comecem a perturbá-lo. Os conflitos da família rica são um dos destaques do roteiro, a crítica que ataca padrões sobre quem e o que é necessário versus o que é uma futilidade na vida em sociedade à beira do exagero, mas é nesse exagero que o diretor guia a nossa análise de cada situação em que cada personagem se vê entrelaçado. A nossa próxima resenha é sobre o livro O Orfanato da Senhorita Peregrini para Crianças Peculiares e o Ransom Riggs. A obra de fantasia lançada em 2011 conta a história de Jacob Portman, garoto de 16 anos que desde muito cedo ouvia as incríveis e surreais histórias de seu avô enquanto ele vivia sua infância num orfanato com a diretora Alma Peregrine e as diversas crianças dotadas de habilidades sobre-humanas que tentavam sobreviver a todo custo aos tempos árduos da Segunda Guerra Mundial. O livro é narrado inteiramente por Jacob, dessa maneira o leitor vai desvendando junto ao protagonista os segredos e as dificuldades de um lugar encantador, construído sobre um sombrio cenário de guerra. Há uma adaptação cinematográfica chamada O Lar das Crianças Peculiares, lançada em 2016 e dirigida por Tim Burton. Entretanto, é falha como adaptação, por alterar drasticamente não só as características dos personagens, mas também o enredo original. A nossa próxima resenha é sobre a série Jenkinson. Emily Dickinson morreu em 15 de maio de 1886, a figura histórica e seu legado só foram reconhecidos após essa data, a poetisa americana e o valor de seu trabalho são referências até hoje, sua descrição e a forma incomum que levou à vida continuam um mistério. Tanto interesse por essa história é o que levou o produtor e roteirista Alan Smith a criar em 2019 uma série semi-ficcional sobre a vida da poetisa. Sendo assim, 10 episódios do projeto foram encomendados, o que se tornou a série chamada Dickinson. Para fãs de mulheres históricas fortes e seriados de época com bastante romantismo, Dickinson é uma ótima pedida para maratonar suas quase 6 horas de conteúdo em um único final de semana. A série já está disponível através do serviço de streaming Apple TV+. E para finalizar as resenhas, vamos falar sobre o podcast Inglês do Zero Inglês Autodidata. Foi idealizado por Taylor Lelis, um professor de inglês certificado pela Edward Academy de Londres, que promete um aprendizado do zero absoluto, sem necessidade nenhuma de conhecimento prévio do idioma. Esse podcast é um guia para aquelas pessoas que querem aprender o um idioma e não têm recursos, tempo ou condições de frequentar um curso de inglês. Depois da globalização, conhecer um segundo idioma não é mais um diferencial, e sim fundamental. Além de proporcionar momentos únicos em viagens internacionais ou uma comunicação clara com pessoas ao redor do mundo, o segundo idioma pode proporcionar um futuro profissional brilhante. Você pode conferir cada resenha completa em nossa página no Facebook. Os links estão na descrição do vídeo e com isso nós encerramos as nossas resenhas deste mês. Não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder as novidades. Até mais!